galera Que que foi, fala, galera? Eu para com mais vídeo, galera. Você não se inscrevendo, ativando as notificações e deixe deixar seu vídeo lá para chegar aos 400 inscritos, beleza? bom, bom, bom, galera. Então, com você, galera, mal, com mais com mais vídeo na né, Minecraft galera. Trollbe, galera. Finalmente lançaram trend acho que é Twin Bridge, trend Bridge lá. Trend bridge na Head Sky, finalmente, velho. Então, galera, e, e, então, galera, quando eu quando é, quando eu dar eu volto com você, já volto! Bom, galera, bom, bom galera, tem que passar a galera aqui que galera vai jogar no beijo No, no, no, no Red Sky! Galera, me, me, me, me desculpa se estiver batendo o vento no microfone galera que eu estou com o meu vento... ...com o vento alô de ligado, então me desculpe. Me desculpa aí se eu... estiver com barulho de cor aí. Morri! Mas só morrendo já, mas tá de boa. Eu vou cair! Morrer, galera, que cada ser muito isso, né? velho? eu tô pegando, eu tô pegando, eu tô pegando, eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu eu eu, me, me, se me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, Ou se <risos> não quer que tá comigo, Falei ali de Lose, não de lixo. Falei ele de Lose. É isso. O que, que é Lose, galera? Você sabe o que você viveu? Como tô falando rapidão aqui? Eu vou cair! Só aí para um bilico louco, sei lá. o corra assim. Laguei! Morri! Sumiu! Tá jogando mal, bem, galera. Falou! Galera, acho que vai ser GG essa partida. Ave! 40 FPS. Aí, sabe galera, eu vou começar a matar esse cara. Os caras é muito loucos. Os caras joga bem, galera não jogar bem. Os caras joga bem. Sumiu. vai ser gg demais, galera. nossa tô sem vida. Nossa, galera, se você vai ser já gg galera. Eu acho que vai ser o gg essa parte, galera. Galera, galera, acho que a bunda tá muito alta aí pra vocês. Eu acho. Tá? Tenho certeza, mas acho que tá muito alta. Eu vou Vai. cair! Faz não, por favor. <risos> ai, ai. Eu, eu não quero que o vídeo fique muito grande, que é só para ligar. Eita, pega! Eita, galera, tá bugando. Para ver aqui, galera. Mano, tá com bugado. Mas dar algum último ponto aqui, galera. GG galera, GG galera, primeira partida foi GG galera, então bora pra segunda aqui galera, não sei se o vídeo tá muito grande galera, eu vou olhar aqui e bora pra próxima partida, fui! <música>